E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, um vídeo especial do Centro de Vila Nível 7 Manos, nesse Centro de Vila Nível 7 eu criei esse layoutzinho troll Tá aqui o um layoutzinho troll, muito simples Tudo que eu precisei fazer foi abrir um buraquinho aqui no meio Lotar de armadilhas, colocar dois chamarizes de... Pessoas inexperientes, para não dizer outras coisas Que são esse armazém de Elixir e de ouro Esses armazéns aqui, o depósitos, né? Depósitos, armazéns, são a mesma coisa Mas enfim, olha só, se você quiser copiar, mano, funciona legal Tem centro de vida nível 8 que tá dando vacilo aqui, cara Mas então vamos lá, vamos começar dos piores Vamos começar dos piores, tá? Então eu vou mostrar para vocês o primeiro replay de hoje Que é do Sanj... Sanjai Sanjay, para começar bem, o Sanjay tá com a estratégia de boa, 14 gigantes. 105 é, Goblins. E ele começou bem. Ele não caiu na minha armadilha. Ele começou a atacar com os seus gigantes do lado direito. E foi a estratégia correta. Se você entrasse por ali pelo centro, você iria se ferrar. Principalmente levando em consideração que você só tem gigantes e Goblins. Ele começou a, dar, a atacar pelo lado direito ali. E o gigante começou a dar a volta. Então ele começou a jogar os seus gigantes devagar, mano. Ali do lado direito. Só que não tava dando legal, velho. Não tava dando certo. Então ele começou a falar: Quer saber uma coisa? Eu vou farmar aquele me a meiuca ali. Eu vou farmar a então ele começou a jogar Goblin, mano. Aí é Goblin. Agora é Goblin, parceiro. Agora é 105 Goblins tendo torrado sem parar. E ele acreditou, ele tinha fé, ele tinha fé nos seus Goblins, ele acreditou nos seus 105 Goblins que foram para a vala. E aí ele pensou: O que farei? Tenho 8 gigantes, 4 quebra-muros e o meu Rei Bárbaro. Vou fritar o meu Rei Bárbaro também. <risos> Alternativa interessante de você fazer. Jogou os gigantes depois o rei bárbaro. A estratégia correta pra você fazer mais ou menos alguma coisa. Seria você jogar seus gigantes depois jogar seu rei bárbaro. Que aí ele iria fazer alguma coisa ali. Enquanto seus gigantes iriam morrendo. Depois ele jogou o feitiço de cura. Mas não adiantava mais. Ele simplesmente desistiu do ataque. E fez um farm excepcional de 8 mil de ouro. <risos> e 4% de dano total. Começamos bem o layout do Troll de Centro de Vila nível 7. Mas temos mais coisas interessantes pra mostrar aqui pra vocês. Tem até sem, até, até sem gosta até sem boas. Podemos mostrar também esse ataque aqui com é, é, arqueiras no meu layout. Que foi um ataque simplesmente que não valeu a pena. Vocês vão notar aí, o cara estava com 185 arqueiras de nível 4. Mas ele simplesmente rodeou a vila. Conseguiu ali uma certa porcentagem de dano total. Mas não conseguiu roubar muito e ficou nisso basicamente, então mais uma vitória pro nosso layout troll, apesar de não ter sido uma vitória que eu gostaria de ver ali todas as arqueiras dele sendo fritadas ali no meio mas vamos pro próximo então porque temos mais coisas interessantes aqui cara, velho, esse layout troll tá me saindo melhor do que a encomenda velho. digamos assim, até aparecer o Iron Man com seus 10 gigantes seu dragão de nível 1 e a sua curandeira, o seu rei bárbaro de nível 2 excepcional estratégia é de ataque, eu não entendo eu não entendi o que o cara queria. Ele atacou com 10 gigantes, uma curandeira e um e um dragão, cara. O primeiro gigante já morreu na armadilha de mola. Tudo que restou foram poucos gigantes para serem mortos sem nenhum feitiço sequer eu não entendi o que ele quis, velho. Às vezes ele queria ali é, destruir as minhas tropas do castelo do clã. Talvez ah, ele seja um cara mau. E tudo que ele faz da vida é destruir as tropas de castelo de clã de outras pessoas para que elas sejam posteriormente atacadas e destruídas com uma defesa enfraquecida sem as suas, suas defesas do castelo de clã. Talvez esse seja o Iron Man que esteja vendo agora. Mas, enfim, ele finalizou o ataque... 31%, que foi até uma quantidade razoavelmente grande de porcentagem, né? E finalizou isso daí. Parabéns ao oh Iron Man, muito obrigado. Mas não tinha nada no meu castelo de clã. Wars, né? Então vamos para o próximo, porque tem mais coisa legal pra vocês verem aqui. Temos também um ataque do Ferri Tato. Ele conseguiu quebrar o meu layout, digamos assim. Mas, mas... Ele não conseguiu tão bem assim Vejam que eu estou oferecendo um farm razoavelmente bom De 136 mil de ouro, 210 mil de elixir Então ele já começou ali com os gigantes Todo mundo que atacar esse layout por esse pedaço Todo mundo que atacar esse layout por essa pontinha de cima Mas eu coloquei uma armadilhazinha de mola ali Porque eu sabia que seria um lugar específico pra galera atacar Até porque meu castelo de clã tá ali em cima E depois ele veio com seus bárbaros e suas arqueiras rodeando a vila Os gigantes entraram na vila Mas, cara, por incrível que pareça o layout se protege muito bem, ele, eu coloquei os morteiros bem separadinhos, então o layout tem sempre um morteiro na ativa, e ele veio com um dragão de nível máximo no castelo do clã, então o cara não tava pra brincadeira, então tudo que restou foi ali, a minha teslinha pra ficar ali, aqui, até matar o dragão dele, é, tinha também a torre da arqueira, que também foi morta depois, mas enfim, é, notem aí que tudo que restou no, no layout dele foram os gigantes no final, que foram é, esmagados ali um pouco. Pelo morteiro e aquelas arqueirinhas. Mano, se não fosse aquelas arqueirinhas, o farm dele teria sido ainda pior. E, cara, eu achei que o layout, apesar de troll, se funcionou muito bem, cara. Incrível que, por incrível que pareça, ele defendeu bem, né, de modo geral, nos ataques. Então, se você quiser copiar, eu recomendo. Olha só, o, o, o ataque terminou por tempo. Ele farmou aí 98 mil de ouro, 87 mil de elixir, 268 de elixir negro, então eu acho que o layout é um layout que protege bem os recursos, por incrível que pareça. Vamos pra mais um, dessa vez um CV-8 atacando um CV-7, olha a injustiça aí, senhoras e senhores. E mesmo assim, notem aí, o cara começou atacando errado, colocando o seu rei bárbaro pra fritar ali no centro, já era, o rei bárbaro já fritou. Mano, mesmo assim, ele conseguiu um bom ataque, esse layout que nem sequer está maximizado... Conseguiu segurar um ataque de um centro de vida nível 8 Não levei PT Então eu acho que para finalizar Tem um bom exemplo de um layout que funciona muito bem Notem que o cara tem gigante de nível 5 Magos de nível 5 Arqueiras de nível 5 Balão de nível 4 no castelo do clã oh, No castelo do clã, não Ele tinha balão de nível 4 Rei bárbaro de nível 8 E o layout não tomou PT Então eu acho que para um layout troll Esse layout funcionou muito bem é, O cara conseguiu ainda roubar porque, cara, ele tinha tropas aéreas bem misturado ali, uma coisa muito louca. E ele ainda conseguiu roubar algumas coisas ali. Na verdade, ele conseguiu farmar bem no meu layout. Mas eu ainda consegui segurar e não tomar o PT. Então, se você quer fazer uma zoeira aí, você tá... Eu recomendo esse layout, não faça ele acima aí da arena ouro... Arena, olha, mano, olha o Clash Royale vindo na mente. Ouro 3, tá? Se você fizer isso acima da Ouro 3, você vai começar a enfrentar um centro de vilão nível 8, que vão conseguir farmar no seu layout, veja bem, ele só conseguiu se dar bem por causa daquelas tropas aéreas do final, se não fosse isso ele não teria conseguido atacar bem esse Xing Ling aí que tá me atacando agora, então eu acho que é uma dica de interessante, mano, se você quer zoar abaixo da arena Ouro 3, esse layout é legal pra você. Eu espero que vocês tenham curtido um vídeo diferente. Dessa vez, mais conteúdo de Clash of Clans. Vocês pediram e eu estou atendendo a todos. Mais conteúdo de Clash. Dessa vez um layout troll de Centro de Vila nível 7. Se você quiser trollar, se você quiser brincar, tá aí uma dica interessante, beleza? Então é isso. Falou, um grande abraço do Gordinho. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar as notificações para você receber na sua box. Você receber no seu e-mail. para você receber no seu celular. Toda vez que tiver vídeo aqui no canal. Então é isso, vou ficando por aqui. Falou um grande abraço mais uma vez e até a próxima! <risos> é.